a linda cidade dos Elfos que foram para o Reino Abençoado, iluminada pelas duas árvores nos tempos de outrora. <SILENCIO>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 Ou seja, o nome da área onde viviam os Eldar no Reino Abençoado. Isso incluía Calakírian, a área costeira próxima às Pelori, ou seja, a região próxima da entrada da Ravina de Calakiria, onde a luz das duas árvores brilhava mais intensamente em Eldamar. Incluía-se também em Eldamar a Ilha Solitária, ou seja, Tolerécia, sobre a qual falamos lá no TT no 463. Os principais assentamentos élficos de Eldamar eram, portanto, Tirion, Alqualondë e Avalon em Eressëa. Eldamar em Quenya contém os elementos Elda, Alto Elfo, e Mar, Lar. Portanto, significa Casa de Elfos. No original, Elvenhome. É a versão do Legendário para o famoso Fairy. Como vimos lá no vídeo sobre Tolerência, os Teleri ficaram morando na própria ilha. Somente posteriormente eles decidiram ir para o continente e assim fundaram Alqualondë. Quanto aos Vanyar e Noldor, que chegaram antes do Terceiro Clã, os Valar lhes deram uma terra e um lugar para morar. Literalmente, Eldar significa Povo das Estrelas, pois eles despertaram antes do Sol e da Lua e só havia as estrelas para iluminá-los na Terra-média. Ao chegarem em Aman, os Eldar ainda ansiava por observar as estrelas, mesmo ante o esplendor da luz das duas árvores e das belas flores radiantes e jardins iluminados por elas. Portanto, foi aberta uma fenda nas grandes muralhas das Pellori para que as estrelas lá fora ficassem visíveis para eles. Na fenda aberta, um vale profundo descia até o mar. Em cima do vale, os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante, chamada Tuna que significa Colina em quenya. Segundo os Anais de Aman, no Anel de Morgoth, o volume 10 de A História da Terra-média, isso ocorreu em 1133 dos anos Valianos. A luz incidia em túna pelo oeste, e no leste, em direção à Baía de Casa delfos Tolerécia e os Mares Sombrios, fazia sombra. A fenda aberta nas montanhas se chamava Calakiria, Passo da Luz, e através dela emanava a radiância do Reino Abençoado, até tocar a Ilha Solitária. No Alto de Túna, os Elfos construíram a cidade de Tirion, com terraços e muralhas alvas e escadarias de cristal. É dito que a poeira das ruas era como grãos de diamante. Em Quenya, Tirion significa Grande Torre de Vigia. A torre mais alta era a Torre de Ingwë, o Alto Rei de todos os Elfos. Chamada em Quenya de Mindun el Dalieva continha uma lâmpada no alto cuja luz prateada iluminava ao longe as brumas do mar. Em Quenya, Mindon Eldalieva significa Elevada Torre dos Eldalie. Abaixo da Mindon havia uma grande praça, e lá ficava a casa de Finwë. Por longos anos habitaram juntos em Irmandade os Vanyar e os Noldor. Para ambas as famílias, Iavanna fez uma árvore branca à cópia de Telperion, chamada Galathilion, que foi colocada na Grande Praça. Para saber tudo sobre a Árvore Branca e todas as suas sementes e versões, vejam o TT número 313. Os Noldor, como se sabe, eram os mais ávidos por descobrir coisas e novos conhecimentos. Foram os pedreiros de Finwë que começaram a escavar os montes em busca de rochas para construir altas torres e acabaram descobrindo as gemas da terra. Com o decorrer dos anos, os Vanyar, que eram os mais queridos por Manwë e Varda, amaram mais ainda a terra dos Valar e a luz das duas árvores. Resolveram abandonar Tirion sobre Túna e foram para Taníquetil, sobre a montanha ou à volta das planícies e matas de Valinor, e assim se separaram dos Noldor. Ingwë, que sempre foi considerado o Alto Rei de todos os Elfos, passou a morar aos pés de Manwë em Taníquetil. Mas os Noldor nunca perderam a memória da Terra-média, que permanecia sob as estrelas em seus corações. Continuaram morando em Calaquíria ou em lugares onde era possível ouvir o som do mar. Finwë era o Alto Rei dos Noldor, e esse povo viajava muito explorando os segredos da terra, da água e das coisas vivas. Naquele tempo, as cidades de Tirion e Alqualondë se aproximaram. A Grande Praça da Mindon foi palco de importantes acontecimentos. Foi lá na casa de Finwë que a inquietação dos Noldor se manifestou pela primeira vez, quando Fëanor sacou sua espada contra Fingolfin. Fëanor foi banido de Tirion e, junto com muitos Noldor, foi exilado em Formenus. Foi também na Grande Praça sob Mindon, em Tyrion, que Fëanor e seus parentes fizeram o terrível juramento, o qual vocês podem conferir lá no Audiodrama número 2. A última visão de muitos dos Noldor que decidiram partir foi a Lâmpada da Mindun Eldalieva no alto da cidade. Apenas um décimo da população dos Noldor não atendeu a convocação de Fëanor, pois não queriam abandonar a amada Tirion e as coisas que tinham feito lá. A esses se juntaram Finarfin e aqueles que depois também se arrependeram de terem se juntado a Fëanor. Finarfin se tornou o Alto Rei dos Noldor em Aman, como nós vimos lá no TT número 467. Quase 600 anos depois, chegou a Tirion o meio-elfo Earendil, o marinheiro, que vinha suplicar pelos filhos de Ilúvatar da Terra-média. A cidade estava vazia, pois os elfos estavam participando de um festival com os Valar. Mas alguns havia que o viram ao longe e a grande luz que trazia, e foram com pressa a Valimar mas Earendil escalou o Monte Verdejante de Túna e o encontrou desolado, e entrou nas ruas de Tirion e elas estavam vazias. E seu coração pesava, pois ele temia que algum mal havia chegado até mesmo ao Reino Abençoado. Andou pelos caminhos desertos de Tirion e a poeira em sua vestimenta e seus sapatos era uma poeira de diamantes, e ele brilhava e faiscava enquanto subia as longas escadas brancas, e chamava em alta voz em muitas línguas, tanto de elfos quanto de homens, mas não havia ninguém para responder. Portanto, virou-se enfim na direção do mar, mas no momento em que tomou a estrada para a costa, alguém de pé no alto do monte chamou por ele em uma grande voz gritando, Salve Earendil dos marinheiros o mais renomado!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 E Earendil entrou em Valinor e nos salões de Valimar, e nunca mais pôs pés sobre as terras dos homens. Então os Valar reuniram-se em conselho e convocaram Ulmo das profundezas do mar. E Earendil esteve diante de suas faces e entregou a mensagem das duas gentes. Perdão pediu pelos Noldor, e piedade por suas grandes tristezas, e misericórdia para homens e elfos, e socorro para sua necessidade. E sua prece foi atendida. Mais de mil anos depois, foi a vez dos soldados Númenóreanos comandados por ar chegarem a Tyrion. Eles acamparam ao redor de Túna, que os Elfos tinham deixado vazia. Os Númenóreanos acabaram soterrados sob as pedras que caíram. Vale lembrar, já que estamos falando da Cidade Élfica, que foi Rúmil de Tirion quem inventou os caracteres de escrita para registrar falas e canções. Falamos sobre ele lá no TT número 217, sobre os Mestres da Tradição Élfica. Podemos lembrar também que a Cidade Oculta de Gondolin, na Terra-média, foi feita à maneira de Tirion sobre tuna pois Turgon ansiava por sua cidade natal em Aman. No Vale de Tumladen, Gondolin foi construída sobre uma colina de pedra, como um memorial de Tirion.